Fala meus aliados, tudo bom? Precisamos de um senso de urgência aqui agora, pois temos apenas até o dia 8 para decidir se a gente vai investir na Eletrobras, o nosso FGTS. Então vou fazer dois vídeos, esse aqui vai ser investindo na prática, para você que já fez uma análise, já decidiu assim como eu, e que quer fazer parte desse investimento, quer investir na Eletrobras. E no próximo vídeo eu vou falar do porquê que eu quis fazer esse investimento. Sem mais delongas, bora para o vídeo. Primeiro você vai baixar no seu celular o aplicativo FGTS Vai acessar ele Ele vai abrir já com a mensagem que você pode sacar mil reais Que é aquela iniciativa do governo Vai entrar no aplicativo Se der esse erro é só você tentar novamente Você vai e digita sua senha, né? E se você esqueceu, porque às vezes não entra, né? Ou... Faz tempo que tem um cadastro, aí você clica em recuperar senha, vai fazer ali a senha na hora. Porque se você errar três vezes, se eu não me engano, o aplicativo vai bloquear e você vai ficar um tempo sem conseguir acessar a plataforma. Mas conseguindo acessar, ele vai apresentar ali o Olá você. Vai mostrar o valor de FGTS que você tem ali das, das empresas. Aí você vai buscar pela opção autorizar bancos a consultarem seu FGTS. Aí você vem em aplicação nos fundos mútuos. Privatização FGTS Aí provavelmente você vai ter só a primeira opção né? É, aliás, só uma opção Que é a FMP Eletrobras Você vai visualizar o termo clique em visualizar o termo Li, aceito os termos, continuo E eu vou escolher a empresa que vai fazer esse investimento para mim Que não é o FGTS é, O Nubank ele não consegue fazer Aliás, ele não está autorizado Aí você tem o Banco do Brasil, o Bradesco e tal eu fiz uma conta na corretora RICO e a RICO é administrada pela XP Investimentos. Então a RICO, a, a Clear, então eu vou selecionar aqui a XP Investimentos. Beleza, selecionei o banco que vai fazer esse investimento para mim, eu confirmo a seleção. A qualquer momento eu posso cancelar essa autorização para visualizar o meu FGTS ou também alterar o banco que vai fazer essa, esse investimento para mim. Está finalizada, essa é a primeira parte Autorizou o FGTS A mostrar os seus valores para os bancos Bom, eu fiz o meu cadastro pelo computador Eu gosto muito de usar o computador Mas você pode fazer direto pelo aplicativo E utilizar apenas no aplicativo Aí tem aqui o Primo o Primo aqui como propaganda né? Clico ali em abrir a conta Digitar aqui o nome, e-mail, CPF tal. Ali embaixo eu vou deixar selecionado Para receber Informação de serviços e produtos oferecidos Porque se surgir uma oportunidade eu quero estar ciente né Agora tem gente que não gosta de ser incomodado E vai de você se vai tirar ou não essa opção Vou digitar aqui meus dados então Aí gente, é aquele padrãozinho, tá? Sempre é, completando ali os campos que forem solicitados No caso vai pedir RG quando foi emitido Ou CNH Perguntou aqui se meu nome tá certo Mais informações pessoais Para dados residenciais Vai perguntar agora sobre meu patrimônio e agora sobre o trabalho. É, se você não encontrar sua profissão, né? Você pode pôr outros. O CNPJ da empresa é opcional. Finalizou, ele vai vir para essa página, vai falar aqui 48 horas para analisar os nossos dados ali do nosso cadastro. E vai nos mandar por e-mail a resposta. Bom, em alguns minutos você recebe esse e-mail, dando que seu cadastro foi feito e que está sobre análise. 15 minutos depois eu já tinha sido liberado o acesso. Aí nesse e-mail com os dados de acesso, eles vão te mandar o seu usuário, sua primeira senha e assinatura eletrônica, que é o que você vai usar quando você for fazer as operações, quando você for concretizar uma transação ali, comprar uma ação. Mais abaixo você vai ter os dados bancários vinculados a essa conta na corretora. Então agora você vai copiar o seu usuário... Vai lá no site da Rico, cola o seu número de usuário, digita os números da sua senha. Agora que tá, você precisa do celular. Apenas pelo celular você vai conseguir o primeiro acesso. Então você vai fazer a nova senha pelo celular. Você, se for no caso como eu quiser acessar pelo computador, você vai ter que ativar esse token dele. É um número que é gerado aleatoriamente, rodando e aí você precisa disso para acessar pelo computador. Muito bem, acessando pelo computador, você vai vir aqui na opção de investimentos e fundos de investimento e DNA. Vai ter aqui a opção pesquisar, você digita FMP. E assim como eu, você não localizou, você vai abrir ali uma, um chat, né? Você vai vir aqui e vai conversar com o atendente e pedir ajuda para fazer esse aporte. Aí você escolhe ali a opção... Ele vai perguntar né, o que, que você quer, você fala aqui, falar com o atendente, digita a opção 4 Aí você fala, ó, não consigo localizar o fundo, tal, eles vão te atender Vão te mandar um passo a passo para fazer esse aporte e um link Através desse link você vai colar aqui na outra página e você vai preencher essa página com os seus dados o, o valor que você quer fazer o aporte, né? Aí é só você clicar em enviar eles vão levar 12 horas para analisar o seu pedido e te dar uma resposta. Você vai receber a resposta por e-mail. Então é isso, gente. Aqui você viu como que faz para liberar o acesso no FGTS, criar uma conta na corretora e solicitar o aporte no fundo da Eletrobras. Se você gostou, clica no botãozinho de gostei. Não esquece de se inscrever no canal para não perder o próximo vídeo sobre análise e sobre por que eu decidi entrar nessa onda e fazer esse aporte. A gente se vê na próxima.